Se liga, soldado aqui no vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra você que agora, ó, tô com a Best 365 aberta aqui, eu vou mostrar pra você o quanto que eu já lucrei. 2023 mal começou eu quero mostrar pra você quanto que eu lucrei nas últimas 24 horas aqui na Best 365. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal me chamo Júnior Moreira, criador da tropa milionária A maior e melhor tropa do Brasil Para quem quer lucrar no mercado Esportivo, tem muitas novidades Vindo aí sobre a tropa, tá? Inclusive eu vou deixar o link Da tropa aqui na descrição, caso você queira saber Mais, vem quatro grupos VIPs inclusos: futebol real, futebol virtual Curso online, vem tudo, vem tudo, vem tudo O link vai estar tá aqui na descrição do vídeo Basta você clicar, beleza? Bom, olha só, no vídeo de hoje É um vídeo que muitas pessoas Sempre me perguntam, né Júnior, quanto que você Ganha no mercado esportivo? Eu não fico Fico gravando, é, mostrando muito aqui no YouTube, mas lá no meu Instagram, volta e meio eu sempre estou mostrando. Se você, inclusive, não me segue no Instagram, vai estar tá aqui na descrição também. Então, vou mostrar para você que quanto que eu ganhei nas últimas 24 horas aqui dentro da Bet365. Eu estou aqui logado, inclusive peguei uma entrada agora há pouco. Ó. Vou até mostrar para você aqui rapidamente. Olha só, vou aqui ó, nas minhas apostas resolvidas. Olha aqui, 620, Uma proteçãozinha dessa entrada aqui de baixo. Voltou 1.136 ali, tá vendo? Então assim, vou mostrar para você o quanto que eu ganhei nas últimas 24 horas. Só que antes de mais nada, eu quero que você já coloca para mim o seguinte, tá? 2023 começou, ano novo. Quero pedir para você primeiramente é deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal. Aproveito quando já tá começando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos que a gente vai colocar aqui no canal. E eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim há quanto tempo você está no mercado? De apostas esportivas, há quanto tempo você está no mercado? Há um mês, uma semana, três meses, um ano, seis meses, não interessa. Coloca para mim na descrição que eu vou, eu quero saber, tá? Há quanto tempo que a galera que está me acompanhando aqui já está dentro deste mercado, beleza? Bom, olha só, vou mostrar para você aqui quanto eu ganhei nas últimas 24 horas e eu quero passar um insight que poderá mudar totalmente a sua visão sobre esse mercado, poderá fazer aí você ganhar dinheiro de verdade, beleza? Então, bom, olha só para você, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Você vem cá em histórico. Aqui, ó. Colocar em tempo real para você aqui. Vou vir aqui, ó, em ganhos e perdas, tá? A Bet365, vou colocar aqui nas últimas 24 horas. Ó. Olha para você. Ver. Nas últimas 24 horas, tive um lucro total de R$ 2.827 na Bet. Isso em 24 horas horas. Quem já nos acompanha há mais tempo sabe que a gente faz uma grana bem legal aqui dentro. E por que eu tô mostrando isso para você agora? Porque hoje é dia 2, hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2, na verdade é dia 3, hoje é dia 3 de janeiro. Caramba, eu já, já me perdi da data, mano. Não, hoje é dia 2. Dia 2 de janeiro de 2023, o ano começou e a gente já está obtendo um resultado legal aqui dentro, tá? E aí vocês me perguntam, tá, mas como que você obteve esse resultado, Júnior? Foi análise própria? Não, foi... Deixa eu só pegar meu outro telefone aqui para vocês nesse caso é as entradas somente aqui olha do nosso grupo Vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu só virar a câmera aqui são as entradas do nosso grupo de é, do nosso grupo VIP de filtradas tá como diz o próprio nome o grupo VIP de filtradas nós mandamos o um número menor de entradas aqui dentro faz parte da tropa milionária tá porque quando você entra para tropa você recebe quatro grupos inclusos e aí tem esse grupo aqui que é o de entradas filtradas que é um grupo onde nós mandamos menos entradas e olha só para você ver já tem quatro dias consecutivos que nós estamos com 100% de assertividade aqui dentro olha só 10 a 0 ok em um dos dias deixa eu descer mais um pouco aqui para a gente achar mais um dia anterior 10 a 0 novamente outro dia sempre de assertividade ok vamos aqui só para você ter uma noção ó, 13 a 0 são quatro dias consecutivos já com 100% de assertividade aí eu te pergunto como que tu não bate a meta assim mas aí vem um ponto importantíssimo que eu quero deixar para você Apesar de você ver, olha, nosso grupo tá com 10 a 0, 3 a 0. Se nós pegarmos o grupo de, de padrão, só para você tomar noção, olha só, o grupo de padrão, neste exato momento, ó, isso agora, nós estamos com 138 greens no dia já, sendo 17 greens seguidos, ó, 17 greens consecutivos, ó, 138 greens no dia. Então nesse grupo aqui, nós já mandamos entradas 24 horas por dia. No filtradas, mandamos menos, porém com assertividade muito alta, como você pode ver. Só que qual que é o maior segredo? de todos que eu deixo para você. Eu sei que vai parecer um pouco clichê, mas talvez seja o que de fato está impedindo você de ganhar dinheiro dentro desse mercado até hoje, que é fazer gestão. O que eu sempre falo para os meus alunos, ó, o grupo de entradas filtradas ali, quatro dias invictos, quatro dias com 100% de assertividade. Poucas pessoas no mercado conseguem um resultado assim. Só que apesar de estarmos quatro dias com esse resultado, o RED ainda existe, o RED ainda pode vir a acontecer, você consegue entender? Então por isso que eu sempre falo, galera, não fuja da gestão, por quê? Porque se, uh, né, se você se empolgar, se você se emocionar, porque é o que acontece na maioria das vezes, inclusive já passei muito por isso, as pessoas se empolgam e acabam no final das contas é, perdendo todo o lucro na hora que pegam o RED por não estar fazendo gestão, por estar emocionado e etc. Tá? E para você tomar noção, eu tive esse resultado nas últimas 24 horas, 2.827. E mesmo assim, pegando somente 3 entradas, 4 entradas, mesmo estando 100% assertivo para você ter uma ideia, eu bato a minha meta e saio fora. Que é três, quatro entradas no dia, que é o que eu faço. E saio fora. Poderia, poxa, mas o grupo tá dando 10, 15 greens consecutivos. E por que você não continua? Porque eu sigo gestão e eu tenho uma meta para bater. É, é isso. Quero que você entenda que é exatamente isso que difere a galera que tem um grande resultado para esse mercado para as outras que não tem porque as pessoas que não têm, elas têm acesso aqui, por exemplo, falando dos alunos, eles têm acesso exatamente à mesma ferramenta. Só que tem uns que respeitam gestão, tem uns que respeitam a sua banca, tem uns que batem sua meta e sabem a hora de parar. E tem uns que não. Não, eu vou colocar a banca inteira nessa, nessa entrada aqui para me dobrar. E o cara vai lá e consegue dobrar. E ele fala, não, vou, colocar, vou pegar mais essa entrada aqui agora e vou triplicar. E ele consegue triplicar. Só que ele não consegue parar e aí uma hora ele acaba quebrando a cara, que é o que atrapalha muitas vezes. Coloca aqui nos comentários, inclusive, você já quebrou a banca alguma vez por, por falta de, de controle emocional mesmo, tipo, você se empolgou, tava lá pegando vários greens e não, não quis parar, não quis né, sacar sua meta e acabou deixando passar, é, sabe assim, deixando de ganhar muita grana e perdendo até totalmente a sua banca ali de modo geral. Já aconteceu com você alguma vez? Coloca aqui nos comentários. E, e é isso, tá? Isso aqui é para você ver que, de fato, Dá pra você obter um excelente resultado dentro deste mercado e 2023 é um ano que tá só iniciando e dá pra você sim ser lucrativo dentro deste mercado desde que você mude aqui, ó, sua mentalidade, tá? O ano mudou, mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar as suas ações, nada vai mudar. Então, pensa nisso, soldado. Tamo junto.